Já é dezembro! Olha! Oh doentes! Cheguem aqui! Cheguem aqui! Então... Olha, olha, olha! Vocês não perceberam que já, que já chegámos a dezembro? Ah, já puseram as máquinas a trabalhar? Já puseram as máquinas a trabalhar? Já chega! Já chega! Já falta muito pouco para o Natal E temos que falar com os meninos Não se esqueçam que nós este ano não podemos receber cá os meninos Tem que ser online oh. ah. já, já puseram as máquinas a trabalhar Vá! Limpem lá as, as máquinas E eu para onde é que olha é Para aquela máquina? Para aquela? Olha! olha, Vê lá se eu estou bem Vê lá se eu estou ah, bem Fica está, está a flor! Ah. Fica então, é está, está tudo a trabalhar? Sim. Então vamos lá! Vamos falar com os meninos. Olá, meninos. Muito boa tarde. É, como sabem, não podemos recebê-los aqui em casa, embora esteja tudo muito desinfetadinho, é, mas tem que ser online. Online. E online. Portanto, não se esqueçam de estar bem, porque eu estou muito atento. Eu, oh, est... eu também estamos a ver todos, estamos, somos muito, Sempre ver. muito atentos e façam as vossas listas de Natal. Olha é que falta muito pouco tempo. Mas, mas, e... mas, mesmo o que é que querem realmente, porque senão vai Natal ter todos, não tem que ser para todos. Não, tem que ser poucas coisas, um boas e de acordo com o vosso comportamento. Ah, Portem-se bem, Feliz Natal, não se esqueçam, mandem para cá as vossas listas. É? <risos> Online, <só>. Online. <risos> ah, eu acho que sim, que já está tudo. Pronto, é, vamos.